É, você tem uma, um controle ou uma noção mais ou menos aproximada do quanto você está faturando mensalmente, embora é tão, faz tão pouco tempo né, que você começou? É, mais ou menos 700, 800. Isso. Está no começo, né está tá na subida. É, né? subida, é, verdade. E... é Isso. Loguinho chega na casa do mil, depois mil e Se Deus quiser. É uma escala natural. Tá, é Foi natural e você tá fazendo isso na sua hora vaga? É isso, pois é, professor. Porque eu sou cabeleireira, ainda cuido da minha mãe, assim, em vizinhança, sabe? Minhas irmãs. Aí é isso, professor. É maravilhoso. Eu sou grata, sabe? Muito grata por ter conhecido é, é? você. <risos> Yeah. Bom dia, professor. É, eu já sou sua aluna, já tra uhum. trabalhando, certo? Uhum. E veja só. Eu tenho eu tenho uma cliente com problema vascular. Uhum. Um dia ela onde? Eu também tenho. muita cãibra. <risos> E o meu ombro, hoje eu tô assim, ó. Eu trabalhei Nossa. muito ombro. Ah! Também, né? Dos meus cabelos, era oito e meia da noite e fiz duas, duas massagens, né? Então, para melhorar essa cliente vascular, ela tem 92 anos. Oh, meu Deus! Que belezinha! Não tem vesícula. Uhum. Eu me lembrei da moça lá da, da, na maratona, ela falando, e o senhor explicando para ela, né? Uhum. É, é muito... é dom, viu? Assim. Uhum. Então, eu gostaria como fazer, né? Muito grata, viu? Muito grata estar aqui falando com o senhor nesse momento. Obrigado. Então, vamos lá, dar a dica para você. É, então, você já é nossa aluna, você é aluna nossa de qual turma, Elizabeth Você lembra? Maio. Mai. Eu e Maio. É. Em maio. E você falou que você já está trabalhando. Já sim. Já e sim. Você está atendendo, em média, quantos clientes por dia, mais ou menos? Professor, eu estou com cinco clientes. Não por dias. Mas assim, toda semana eu atendo um. Teve dia que eu atendi dois. Fora. Dois. A cortesia, uhum. é, fora a cortesia, ah, né? Então, aí na cortesia, o professor, aconteceu uma coisa mágica comigo. Diga. Eu fui para o hospital visitar uma prima. Uhum. Chego lá, né? Aí como tem que entrar, aí minha irmã trabalha lá, eu entrei de jaleco. Aí eu fiz um pouquinho de massagem no pé da minha prima e arrumei logo cliente lá. <risos> Eu sou, eu sou aqui de Recife, né? Estava uhum. lá no hospital, já tudo Vargas. Foi isso que aconteceu. Então, assim, é muito mágico. E a, quando você fez a cortesia lá no hospital, a pessoa que se fez cortesia melhorou? Melhorou, professor. Melhorou. E o pessoal em professor... volta ficou olhando. Ficou olhando. Professor, tal. Então, professor, as pessoas estão precisando. É, de palavras yes. de estímulo uhum. sabe? de pessoas que passam alegria assim, eu percebi muito isso Tipo, disse, opa, agora eu tô vindo aqui uma vez por semana Ah, que legal entendeu? vou fazer uma cortesia em alguém uhum. e essa menina que eu encontrei mora aqui perto de mim então uhum. foi ótimo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 Isso, tá no começo, né? Tá, tá na subida É né, verdade, e, é Isso Loguinho chega na casa do mil Depois mil e quinhentos, dois mil Se Deus quiser É uma é. escala natural, tá, pessoal? É uma escala natural E você tá fazendo isso na sua hora vaga, é isso? Pois é, professor Porque eu sou cabeleireira, ainda cuido da minha mãe Assim, em vizinhança Sabe, minhas irmãs ah, é isso, professor, é maravilhoso. Sou grata, sabe? Muito grata por ter conhecido então, você. Esses 700 aí de renda extra, eu acho que está ajudando bastante. Tá, professor, e muda o meu estímulo para com as pessoas e para que eu não possa me sobrecarregar também, entendeu? Sim. Com a família, para cuidar da minha mãe, do meu pai, aí cada um tem as suas tarefas. Então, é difícil, mas a gente conseguiu fazer isso para mim me, me ficar mais tá livre. Está conciliando, está conciliando uma coisa para é, outra. É verdade. Vamos lá para a sua menina, para a sua cliente de 92 anos. Ela chegou uma notificação Vamos. agora da do, do Hotmart, mais um aluno chegando, né? O aluno que chegou agora, bem-vindo, seja bem-vindo. estou vendo aqui no meu computador, no celular, os alunos que estão chegando, né? Cada minutinho chega um novo aluno, né? Já somos mais de 700 alunos nessa turma, tá, Elizabeth Sim, parabéns, professor, você merece. Obrigado. Nossa família está crescendo. Tá? Graças a Deus, graças a Deus. Então, essa cliente sua de 92 anos, que tem uma questão vascular, quando você entrou no curso, não tinha o que tem agora. É mesmo? É que agora tem uma atualização no curso, eu acho que você já ouviu eu falar que, é, que são três técnicas para atender pessoas com contraindicação. Estou Oi? Sim. Não, já eu estou ocupada. <risos> você, já, Sim, você, já, você já ouviu eu falar que tem três técnicas para quem tem contraindicação? Foi, eu vi. Eu vi falar na maratona, vi. Isso. Então, essas três técnicas, viu, pessoal, que está aqui, não tinha quando a Elizabeth entrou no curso. Essas três técnicas, eu fui apurar, fui trazer mais mais coisas para vocês no curso, e a gente acabou é, gravando, tem um módulo especial dentro do curso de vocês, e que no seu curso, tá? lá na versão sua do seu curso, será colocada uma atualização, que é esta atuação né? dessas três técnicas para atender pessoas, que eventualmente apresentem um quadro de contraindicação. E no caso dessa sua da sua cliente, pela idade, pela questão vascular, apresenta aí a questão da contraindicação. Mas aí, observando essas três técnicas, uma delas ou elas em conjunto, você vai analisar e aí você vai decidir aquilo que você deve fazer para a sua cliente. Gostou? Gostei. Isso. Então, isso vai estar sendo colocado no seu curso. É, acredito que nessa semana o João Paulo e toda a nossa equipe da, da inteligência do curso, né? Vai estar colocando dentro do seu curso este, este módulo a mais. Aproveitando dizer isso, o pessoal de pode pensar, ah, professor, mas isso vai custar mais para a Elizabeth? Você acha que vai custar mais para você ou não? <risos> Eu creio que não, que isso é muito generoso. <risos> então, esta atualização, com essas mega novidades, não custa nada para a Elizabeth e para nenhum aluno. Para nenhum aluno, por quê? Vocês que estão adquirindo o curso hoje, vocês têm dois anos de acesso ao curso, né? tem um ano e mais um ano de bônus, ou seja, vocês têm dois anos de acesso ao curso e mais. Muitos bônus que tem, que eu não vou falar agora, senão vai tomar muito tempo. Mas esse assunto que está no momento agora, toda atualização que houver no curso, dentro desses dois anos, você tem de forma gratuita. Entendeu? Toda atualização. Outra atualização que você não tem, eu acho, não sei se o João Paulo já colocou, essa apostila aqui ó, é uma apostila nova. Eu tenho... Isso. Então, quando você comprou o curso, acaba, eu acho que é a mesma, né? Mas o conteúdo Ei. aqui dentro e a diagramação é outra e tem mais conteúdo aqui dentro. Então, quando você Ei. comprou o curso em maio, né ah, era, era, era, essa, era, o, era essa apostila, só que essa apostila passou também por uma revisão, justamente por conta da, das quantificações e outros assuntos mais. Então, a gravação da apostila... Você tem no seu curso Sim. lá de maio uma gravação da apostila. E essa gravação da apostila de maio será substituída pela nova gravação. É. Sabe quanto você vai pagar? Nada. Nada. Seja generoso. Nada. Seja generoso. É isso. é isso. Então, toda Graças a, a Deus. É por isso que eu quero deixar isso bem claro para os alunos que estão chegando. Eu sempre estou, sistematicamente, eu estou analisando, vendo, ouvindo vocês, vocês trazendo perguntas, e de repente eu gravo uma nova aula, um novo conteúdo, que eu entendo que é importante, nossa, é um conteúdo relevante. Aí eu gravo algumas aulas específicas sobre o assunto relevante, coloco dentro do curso. Isso é uma atualização. E a atualização, vocês não pagam nada por ela. Certo. Isso. Ah, então, olha a questão do ombro, né? Você comentou aí é, do ombro. Então, o ponto do ombro, para quem está chegando, né? O local é aqui. Para massagear o pé, essa região a gente atinge a região do ombro. Tá? E eu vi que você está com uma tala na mão, né? Eu tenho tendinite. Isso. Então. Abra aqui, Ilan. Isso. Então, procura fazer a massagem em toda a região aqui. E você vem aqui até na região da mão, fazendo todo esse trabalho aqui, ó. Já vai ajudar bastante, tá bem? Tá. Até que eu fiz, melhorei um pouquinho. Só que chega outro cliente para fazer o cabelo, tá entendendo? Eu creio tem que tem que... que ter um descanso, né? Ah, tem que ter o um descanso para recuperação, né? Senão é. você vai sempre fatigar o seu corpo. Isso. É, sempre fatiga ah. o corpo. E na, que, na questão da... Porque é assim, eu, né? Na minha circulação, se eu fizer assim, tipo coçar, alguma coisa, aí fica aqueles hematomas. Uhum. E as minhas cãibras. Hum, deixa eu notar aqui. Cãibra? Cãibra... Ah. Você, tá, você adquiriu qual curso, Elisabeth? Deixa eu ir para falar Opa Toma uma aguinha aí Toma uma aguinha aí, um cafezinho que passa Isso hum. E o MAD, você pegou? Não peguei, professor Sabe por quê? Hum. Relaxamento. E o... Olha, minha filha tá vindo para cá. Não é questão nem de desculpa. São cinco passagens. Aí a passagem é 12 mil. Com cinco, quatro crianças e ela, entendeu? Hum. Aí eu cedi meu cartão para ela poder vir. Então, hum. na outra altura, se Deus quiser, eu entrarei para fazer o cartão. Acho você, sabe, você sabe qual é a novidade de hoje das inscrições? Sim. O boleto parcelado, que você não precisa do seu cartão. É, é, é desculpa. É, professor, eu fiz o MAD, estou terminando agora. Do MADE. Não, o MAD o MDF? Sim, o MDF. Estou terminando agora o MDF. Isso. Então, para você e para os outros alunos aí que estão. É, com uma, uma questãozinha no cartão tal Nós conseguimos hoje A liberação da inscrição do curso Por boleto parcelado Em seis vezes E também no cartão Sei. de crédito Tem uma linha de crédito que a gente conseguiu Que é em seis vezes No cartão de crédito Sem usar o limite total da, De toda a compra Só vai puxar Sim. o limite do, da, da mensalidade Que R$ é centavos Exatamente, é isso que eu estou terminando do boleto isso. Então, eu vou voltar aqui no assunto seu Da câimbra E por certo. que eu perguntei para você Quais cursos você adquiriu Porque a câimbra Ela está muito ligada Também com as questões emocionais Eu sinto isso Isso, então por isso que eu Já acendeu a minha luz aqui Eu acho que ela eu não sinto. Não ainda tem a compreensão total do MAD porque Justamente porque você não tem Então quando você vir para o MAD Compreender o porquê do porquê da câimbra está chegando Aí você vai começar a se a melhor E em fazendo isso, vai ficar mais fácil Até de você atender uma cliente Que porventura te procure com essa mesma queixa porque, então... você vai, porque aí você vai falar para ela, olha, cliente, eu já passei por isso. Aí você vai falar para a sua cliente, olha, eu tinha cãibra, eu tinha, eu sofri de cãibra, etc e tal. Através desse tratamento da reflexologia, você vai falar para a sua cliente, eu melhorei. Você vai falar como, como, como a pessoa transformada. Sei. E isso vai ajudar muito você a captar essa nova cliente. Certo. Essa é questão da, dessas placas, talvez a coceira que dá em você, é isso? Então, é, assim, às vezes eu tô assim, é, é tipo umas aí, é, é tipo câimbra, eu faço assim. Hum. Quando eu penso que não, tá, tá com mancha. Isso, então, porque É uma coisa bem atrelada à outra, é um dominó. Uma pecinha vai acionando a peça da frente. Eu percebi que o senhor falou... Na, na, na, na maratona, que é, tem muita coisa emocional, muita coisa uhum. tadinha. Eu guardo, professor, porque o que eu não posso resolver, eu deixo quieto. Ó, oh, sabe o que você está fazendo? Olha para mim, dica de ouro para você. Ó, oh, você guarda, não guarda? Ó, oh, olha a mão. A mão está fazendo o quê? A mão está guardando. E quando a gente guarda, a musculatura está relaxada ou a musculatura está retraída? Retraída. Retraída. O que é a cãibra? É a retração muscular. Sim. Então, é um músculo que se retrai. Retrai tanto, ele não consegue relaxar e aí dói. Aí vem as dores terríveis. Terríveis. Então, o MAD... Vai dar essa clareza para você de entender. Opa, eu tenho uma questão importante para resolver. Tudo bem. Eu vou lá, olho com serenidade a situação e tomo ações para resolver. E continuo bem. Não fico, ah, tô resolvendo tudo e estou assim. Aí vai dar câimbra. Não, eu resolvo. Tenho uma situação importante para resolver. Está me custando eu ficar atenta, mas eu estou relaxada. Esse, essa questão não vai ser resolvida pontualmente tudo hoje, mas eu vou tomar ações para daqui a um dia, dois dias, tá tudo resolvido, siga em frente. Certo. Isso. E, e não é isso que você faz, pelo jeito. Você gruda a situação, gruda, enquanto não está resolvido, você está assim. E se não resolve, não resolve, não resolve, aí começa a afetar o corpo como um todo. É assim? É assim? É assim mesmo Parece que eu te conheço há quanto tempo, Elizabeth? Ah, 500 anos Então, essa expertise que eu tenho É isso que eu quero ensinar para vocês, meus alunos De você tá, aprender a ouvir o seu cliente Ouça, aprenda a ouvir, treine o seu ouvido Então, aluno meu, aluna minha que está chegando agora E os alunos antigos também Aprenda a ouvir o seu cliente cada coisinha que o seu cliente fala de repente é a chave para você entender o que está acontecendo e dar um direcionamento para a terapia. E aí você traz para claro, os cinco elementos, né? E aí você começa a trabalhar o cliente, né? No caso os cinco elementos da medicina tradicional chinesa, né? E aí você vai e harmoniza a emoção do seu cliente que está bagunçadinha e em harmonizando as emoções com os cinco elementos o cliente começa a a Fazer uma gestão melhor do seu dia a dia. Fazer uma gestão melhor das suas emoções. Entendeu? Entendi. Em outras palavras, vou ser bem prático e objetivo. Pode ser. É como se você... No seu celular ou no seu computador Abrisse um monte de janela. Sabe quando abre um monte de páginas na internet No computador? Sim, falo, sim Meu computador está le... tá pesado Não consigo abrir nada Aí a pessoa vai olhar o computador da pessoa Tem trocentas coisas na página Tem trocentas páginas da internet aberta Mas é lógico que não vai Que a informação não vai circular Ah, meu celular está tem... travando Está travando, tá travando Aí você empresta o celular para mim. Deixa eu ver uma coisa. Você olha lá, tem um monte de coisa aberta que não está sendo utilizada. Ou seja, o celular não é ruim. É que ele precisa de um descanso. Ele precisa estar tá aberto àquilo que você está usando. A nossa mente é a mesma coisa. Se eu coloco um monte de coisa aqui, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa não sobra espaço para eu pensar coisas mais triviais. E aí o corpo trava. E aí a câimbra aparece. Entendeu? Entendi, professor. O, o MAD vai te ajudar muito. Tá certo, professor. Vou me esforçar. Isso. Te ajuda mais alguma coisa, Elizabeth Então, eu tenho uma irmã também, que ela, ela tirou o rinço. Hum. E ela sente frio nos pés, muito frio né? Aí eu já fiz massagem nela, sabe? Mas ela é... Como é que se diz? A gente faz, mas eu quero fazer mais, um pouquinho. Ah, tá hum. bom. Sabe? Uhum. Eu queria fazer mais. Não, mas... fazer mais é assim, ó. Não, mas o que eu digo assim. Uma vez por semana eu queria fazer, né? Isso. Aí eu só fiz uma vez, eu queria fazer mais Faz mais de mês Eu queria fazer mais, é isso E ela não quer ou ela quer? Eu não sei é, Não é questão de não querer Eu acho que ela não quer me preocupar Não quer uhum. me recarregar né? Me uhum. sobrecarregar Eu acho que é isso uhum. Tá é... é uma questão familiar, né? Então Então você tem que ter <risos> A habilidade de... É, faz assim, ó ao invés de você ir na casa dela ou ela vir na sua casa para a massagem, vou dar uma dica de ouro para você. Pode dar. É uma questão familiar. Não toque no assunto com ela da massagem. Sim, simplesmente, sim. Simplesmente convide ela para vir na sua casa tomar um café. Ela mora aqui do lado... Então, vamos fazer um bolo. Ó, oh, fiz um bolinho aqui. Vem tomar um café aqui em casa. Tá certo. Entendeu? Aí ela, vem, na, todo... aí ela vem na sua casa. Ou você vai lá na casa dela, já que mora vizinha. Ó, oh, fiz um bolinho. Tô levando aí na sua casa pra gente tomar um cafezinho junto. Fala tá o café que eu tô levando o bolo. Ah, tá. Entendeu? Você não falou da massagem. Certo. Entendeu? Boca de siri. Não fale certo. nada da massagem. Aí você vai na casa dela, conversa, vai, conversa bem, toma o um cafezinho, não vai deixar o café esfriar, come o um bolinho, conversa, vai, conversa bem. E na hora certa o assunto vai aparecer. Aí na hora que o assunto aparecer, aí você fala, Me dá um pezinho seu aqui. Entendeu? Entendi. Muito é boa essa dica. É estratégico, entendeu? Muito, estratégico. É. é estratégico mesmo. Na é massagem. É lá depois do café, depois, depois, depois, depois. Tá certo, tá certo. Então, então você vai tomar um café na casa dela com segundas intenções. <risos> tá certo, professor. Isso é ótimo. Tá bom? Pois, tá bom. Obrigado, Elisabeth. Um abraço para. Eu você. que agradeço, professor. Tenho um bom dia, uma alegria. Um abraço na Vilma. Gostei muito da Vilma. Viu? Que bom, que bom. Estou ah, muito feliz de estar ah, com você aqui. Eu vou tá. pedir licença, vou remover a Elisabeth, nossa aluna de maio, já está aí trabalhando, é. tendo sucesso. É. Isso, obrigado é. Elisabeth. Até mais, então, Tchau. Não, tchau.